As trilhas desse jogo toda é incrível, cara. Deve Nossa, Rodrigo, você me lembrou de uma coisa. Eu vou até aprender a fazer, acho que a Lully sabe, depois a gente vai implementar isso. Contador de mortes nas nossas lives. Com toda certeza, velho. Nossa, continuou, velho. Pera aí. Ih, rapaz. né? E eu sempre esqueço de falar, se não puder, não esquece de sentar, dar o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, né? Ajuda a gente, ou todo like que vocês puderem dar nos nossos vídeos aí é, ajuda a gente pra caramba. Falou, tio. Opa, ele esse aí. Olha, oh, é bonito no último, mano. No último. nem tento jogar. Eu perco no Easy. Pô, louco. Eu já tô imaginando aquela parte da fase da armaria de armadilho lá. Aquilo lá. Olha aí, ó. Não sei se Banjo é melhor que Mario, mas eu sei que Panda é melhor que os dois juntos. <risos> Rodrigo surtando. Aí ah, então eu fui apertando link o chat, porque não precisa, não tem, eu, com esse poder de boss não dá graça, né? Ah. Vem Júlio, vem Júlio, Fabião. <risos> Fez participação do novo desenho do Mega Man, eu não vi. Tem novo desenho do Mega Man? Nem tá sabendo. Beleza, vai, vamos vamos lá, o barrigão tá dando as caras, a única coisa que eu vou ter que passar, vamos lá, uma batalhinha marotíssima, ele no Maverick Hunter X é animal né, o Stormigo? É verdade, tem esses Opa Opa uh, Pegou Oh Storm, dessa vez não deu, meu amigo. Giglit com EPI, <risos> Eu de criança era ter o relógio de Pokédex, né? Dia esse é muito legal, já. Galera, aqui as pessoas online, muito obrigado aí pela força. Bora lá arrebentar Mega Man Oh, será que é isso mesmo? Rolling Shoot? Eu acho que é. Vamos lá. Tá afim de morrer morrendo, de... Já ir pra vala. Tá é bom, vai, falou pra você Cara, que saudade desse jogo Em questão de jogo ele era o Battle Network Isso mesmo, acerta tá Por isso que ninguém sabia de onde era o Atorno Farma Vida Putz, é verdade, né, cara Você tem razão, cara Era, uma, era melhor mesmo Se eu tirar a jogatina de contexto, vai parecer que eu no Buster. <risos> a gente tem que farmar a vida. Esse nós não temos poder para derrotar. Pula de novo, filho. Pronto, no Buster, tchau. Agora estamos dando uma esquentadinha, né? <risos> ah, cara, eu, eu, quando desci pra pegar, eu vi a mensagem do Lanzito também ali. Já ajudou bastante também. Mas era, era esse daí mesmo. Olha o efeito de multzaven, sensacional com transparência. <tose> Em cima não, né, meu? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Ah, não cortou? Ah, queria que a gente cortasse. Ah, tudo bem, vai. Não tem problema. Olha o som do pau quebrando. Vai indo nessa, Samorphis? Obrigado pela presença aí, meu amigo. Valeu demais. Hoje até zerar, né? Né, Filipovski? Com toda certeza. Se se estou usando a arma certa ou não. Na verdade nem era isso, eu tinha que deixar ele me bater, né? Falta X5, X6, X7, X8, Xtreme, Xtreme 2, X e X-Adventure. Quer saber? Droga, se tira bem do, bem do concentrado. Capacete mandaloriano roxo, né? <risos> Opa, banda bala, manda ele se inscrever aí, Marcos. Fica conta dele, se inscreve você, não tem problema, tamo junto. Eu tô sem energia completa, Rodrigo. É, agora veio buscar, hein? Opa, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai que tá, vamos lá, paciência... A assim paciência vai é a nossa virtude tirando na leve de Major Mask que aliás eu preciso editar aqueles palavrões todos lá meu Deus do céu vamos lá aí boa boa boa finalizado mas você tinha energia completa antes de começar o do boss é, é verdade Filipovski pra, pra poder segurar o o Hadouken né Adianta, né? Ah, que adiantou. Bom, pelo menos uma coisa a gente adiantou, né? boa boa boa boa boa do tatu esse é o que eu sempre venci no é Ai, ah, ainda tô sem poder aqui meu deus é, mas... É, aqui não adianta. Acabou que a tem que ser só... Ih, rapaz... Tá pegando tudo? Oh, parceiro ai ai ai ai me rapaz, não, não, volta pra lá Uh, boa, X! Finalmente a gente fez alguma coisa mais, mais bonitinha, né? Um pouco mais assim com, com, com habilidade, né? <risos> Vamos lá! Esse catoguinho logo de cara. Já com 19 pessoas online chegando e chegando aí, galera. Falou. Ah não. Uh. Eu vou, subo uma parede e volto do Hadouken só fazer isso, daí quando ele voltasse eu dava o Hadouken, mas daí eu errei o cu, uh, não dá bom. É, quer me enganar? Eu... A Duke é tipo a Golden Gun do 007, exatamente, digamos assim. I'm Pronto, finalizado. Mega Man X. Finalizado aqui no canal. Maravilha. <risos>